O negócio foi tão pesado de ataques, né? não só contra o trabalho deles, de ótimo, mas eles sofreram um ataque cibernético também, roubaram o código do The Witcher uh, e venderam no mercado negro o código, sabia disso? Como é que é? Roubaram o código do The Witcher? É, roubaram o código do The Witcher e, e venderam o código do The Witcher no mercado negro, Eu não sei nem se o, o, o código do Cyberpunk também não foi uh, roubado também. Se você Caramba. pesquisar aí na internet, só por curiosidade, Ataque da Cyberpunk e tal, roubaram o código, você vai ver a reportagem e tal. Então, os caras tiveram, acho que, uns dois ou três semanas de lockdown ali pra. Uh, Nossa. de lockdown ali por, pra invest tentar investigar os computadores que foram atacados assim, foi uma sequência de eventos muito suspeitos assim, tipo, os caras foram massacrados pelo Metacrítica, todo mundo tacando o pau a, a empresa sofreu ataque é, cibernético e tal e era uma empresa que tinha sofrido, o evaluation da empresa tá em bilhões, cara tipo, uma empresa que cresceu muito rápido, então tu imagina se o Project ia estar tá batendo ali frente a frente com a EA, com grandes, né, Activision e aí vai, né E aí caiu, e agora caiu totalmente, caiu. né Caiu, né? Porque aí você sofre um ataque internamente, você fala assim, ó do ponto de vista de investimento, o cara que tá de fora fala, porra, vocês prometem o um negócio e não entrega Esse é o nível de conversa. Vocês me fuderam, porque aí eu perdi dinheiro pra cacete nessa merda. Dois, vocês não conseguem nem garantir segurança dos projetos, acabaram de roubar essa merda, o que, que, que vocês estão fazendo aí? Então, assim, eu acho que foi nesse nível o um, um uhum. papo de executivo, assim, de investidor e tal, e aí vai, né, cara? Os caras mandam um mal. Cara, é, tem várias curiosidades em termos de jogo. É, me, me dá uma pausa que eu preciso ir no banheiro, eu já volto. Eu, eu... Vai lá, vai lá, vai lá, vou, vou, vou conversando com o chat aqui rapidinho. Então, a gente volta, volta com o papo aqui com o Richard, gente, no banheiro. É, então, muito obrigado aí, todo mundo que tá aqui acompanhando. Espero que vocês estejam gostando desse papo. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui, então. O Richard ele é professor de Game Development, né de Game Design aqui no Canadá. É, a La Salle é uma das, da, das melhores escolas que você tem nessa área aqui, na faixa de 55 mil dólares o, o, o, o ano. Tá? Então, a gente está batendo um papo de duas horas aqui com um cara que é, assim, um top, entendeu? É top nesse mercado, sabe muito bem do que ele está falando. Então, cara, é, aproveitem aproveitem esse momento com o Richard. Inclusive, a gente estava batendo um papo com o Richard aqui também falando sobre novas entrevistas. É, o Richard é um cara super conhecido no mercado também tem bastante contato no mercado e já, já me falou que vai convidar alguns outros profissionais na área também, ele comentou de, conv de, de convidar o cara que fez o Need for Speed, né, lá atrás, que ele é britânico, é, então a gente vai, vai desenrolar essa entrevista também, é, com o Rodrigo que tá fazendo o Keno, né, Keno, Keno, Kine, Kine, tá fazendo o Kene. Então, assim, a gente vai, eu vou, vou tentar trazer mais brasileiros que trabalham com isso, tanto no Brasil quanto no exterior, pra vocês poderem conhecer um pouco mais sobre o mundo dos games em geral, né? Acho que esse é um tipo de conteúdo que eu acho muito bacana, cara, de trazer aqui pra Twitch, né? Não só, não só jogar, né? Mas também trazer conhecimento pra vocês, eu acho que é uma coisa bem bacana de se fazer também, né? É, Sabrina Salomão, só respondendo aí a pergunta também, a gente teve um ataque de bot... Na semana passada, a gente tava também numa a gente tava também no, no, numa entrevista, acho que, tava, acho que foi com a minha mãe, não lembro se foi com a minha mãe. A gente tava numa, numa entrevista e a gente teve um ataque de bot, é, me jogaram aí 300 seguidores na Twitch, são 300 bots, e começaram a spamar mensagens inapropriadas no chat, né, então... É, ah, foi a live com a Paula, né, isso. E aí eu... Eu bloqueei todos os bots, liguei pro Richard, assim que acabou a live eu liguei pro Richard, a gente ficou mais uma hora no telefone, ele começou a me dar várias dicas do que fazer e tal, e, e aí eu bloqueei, todos, até te falar né Richard, bloqueei todos os, os novos seguidores lá, como você orientou, e os seguidores eu vou ver como eu vou fazer, mas também não, não tem muito problema esse negócio, agora é só... Só seguir em frente, isso vai acontecer. O Richard falou que não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Ataques vão continuar tendo à medida que a gente vai crescendo aqui. Isso é, isso é normal, né? Legal entender como os jogos funcionam, como o mercado funciona. Final Live com a pau. É, sim, bem bacana, mano. Então vamos, vamos continuar, né, Richard? Vamos continuar. O, a gente tava falando justamente sobre essa parte do, das empresas maiores quererem engolir as menores né e, e, e destruir, né? É, é, acho que isso é super, super comum em qualquer mercado, né? Sim, é super comum, aqui na área de jogos mais ainda, né? Porque você tá fazendo um produto criativo que tem o um potencial de você ganhar dinheiro. Tem, pessoal, tem várias coisas. Tem, tem jogo que nem é jogo mais. Por exemplo, o Fortnite, ele foi desenvolvido pela, pela Epic, ele, ele foi desenvolvido pela Epic única e exclusivamente para ser uma máquina de dinheiro. O, a, o Fortnite, ele é um, um, um sistema, ele não é um jogo, ele é um sistema de entrega de conteúdo. Os caras fazem... É, festival, os caras fazem uma série de coisas, e o nível de, de venda de produto dos caras, que é skin, fe, é, arma nova, é tudo em função disso, de você aparecer com... Então, o, o, o, a, o, a, o valor, inclusive, da ação da, da Epic, por causa do Fortnite, ficou absurdamente alto, assim, virou uma plataforma de entrega de conteúdo. Olha o que aconteceu. Se você reparar, que é, o sistema de entrega de... de... Teve um show, exatamente o Guri falou: teve um show do Travis Scott. Exatamente. É, o o, o Abril tava falando do show do Travis Scott, eu só queria me gabar que no meu servidor de GTA RP teve show do Bochecha, tá bom, gente? <risos> Sério? só Só que teve show do Bochecha, ele joga no meu servidor. E teve show do Bochecha. Dentro do meu servidor, <risos> dentro do GTA. Que isso? Eu descobri que o Tony Canaan tá jogando dentro do meu servidor que você, cara. Quem? O Tony Canaan, o piloto. Ah, o Tony Canaan, sim, tá lá, tá lá. É, o cara do. Eu, tô ah, eu tô Então assim, cara, é uma plataforma de entrega de conteúdo digital. Não sei se vocês perceberam, se vocês olharem o formato digital, como é vendido o produto na, dentro do Fortnite, é o mesmo formato, lógico, que não é interface, mas é o mesmo formato de venda de produto que tem no, é, no, no Call of Duty mais recente, acho que é o Call of Duty War, né, Warzone, que foi liberado Sim. agora. Porque é a mesma empresa que faz. A maior empresa de venda de conteúdo digital do mundo é uma empresa chinesa chamada Tencent. Então, os caras contratam essa, essa empresa chinesa para fazer esse esquema de, de moeda interna e tal, para você comprar produto. Não tem muito jogo que você está comprando, mas você está comprando material digital para você ficar gastando dinheiro lá dentro e tal. Então, isso é uma, é uma prática, está é, é sendo cada vez mais comum, e aí tá tendo um clash né entre os desenvolvedores de, de jogos, porque tá se perdendo aquela essência original de você... É, tá, tá entrando no, do, que filme, do que o filme faz. Sabe aqueles filmes que você... Pô, os caras nem precisavam fazer esse filme, fizeram pra ganhar dinheiro. Então, Sim. é o que o, o jogo tá também... Algumas, algumas em, a, empresas de jogos estão seguindo nessa, nessa área. Ó, oh, dá uma curiosidade pra você, Deloitte, <risos> sobre... Falando de jogo, cara, tem várias histórias, várias histórias. Uma curiosidade muito legal. C conta você já jogou conta, aquele ela, jogo cara. Clash Royale ou não? Já, joguei, eu joguei o Clash of Clans, joguei muito Clash of Clans, gastei muito dinheiro Clash of Clans. Eu tinha grupo do Clash of Clans, que a gente entrava pra jogar. E aí, o Clash Royale veio também bem, bem depois do Clash of Clans, né? e veio também pra dominar, né? Pô, Clash Royale no celular, a Supercell, usa uma tecnologia que muita empresa pra mobile já tá utilizando, que você vai ficar de boca aberta. É, eu te desafio, quando você, de novo, jogar de novo o jogo, você perceber que quando você está um tempo sem jogar, né? Se você baixar o jogo e começar a jogar de novo, você vai ganhar provavelmente as três ou quatro partidas iniciais e daí você vai começar a perder. Hum, Aí você começa racino. isso. Aí você começa a perder. O que acontece? Quando você instala o jogo, muitos desses jogos é que, que os caras te pedem, eles querem acesso à tua câmera você fala, por que, que a minha câmera tem a ver? Por que, que eu tenho que dar permissão à minha câmera para um jogo que nem o Clash Royale, né? Que não tira foto, nada, você só coloca o personagem ali dentro do mapinha, ele vai lutar para você e tal, e aí vai. É porque a câmera tá fazendo análise facial tua. Então, quando Nossa. você... Nossa! Cara, quando você, é... quando você começa a ficar muito puto, as expressões elas mudam de um formato e elas se mantêm por um, por um tempo é... naquele mesmo formato. E você pode perceber que chega a um determinado ponto que você está tão puto... Que você começa a vir jogo fácil de cara com um nível abaixo do seu. E você começa. Uh, e você começa a ganhar de novo no jogo. Só que já me fizeram muito essa pergunta. Ah, então eu vou jogar sem putaço. Mas não é assim. O algoritmo é muito inteligente. Você não consegue ficar. manter a mesma expressão por muito tempo. Quando você tá de fato puto, existem é, pontos. né é, ou, é, Pontos ou pixels no, no, na tua face que são mapeadas que elas são constantes. É quando existe essa. Essa. Esse mapeamento, por um certo tempo, você fala, a gente precisa mandar um jogo ou dois jogos para pro o pro cara ganhar. Por que isso? Quanto mais tempo você ficar na, na plataforma jogando e tendo a sensação de ganho, mais tempo, mais chance você tem de comprar um produto deles, porque é um produto que você gasta dinheiro ali comprando assinatura. Você tem, pra um, ter você cara, tem um tempo de jogo e aí depois de um tempo você não pode mais atacar a base. Se você quiser atacar a base, você paga, que aí você compra mais tempo. Tem isso. Isso. isso. Esse, cara, esses jogos são sinistros, cara, em fazer isso. Então, você está instalando um jogo... O jogo fala pra você, é, deixa acesso à tua câmera e tal, você já sabe o que é análise facial e tal. E tem muita coisa acontecendo. Nossa. Tem voz. Ixi, cara, tem muita coisa. Mas e se a gente tampar a câmera? O pessoal tava perguntando. Ó, joga um cara de paisagem, coloca a fita na câmera, e se jogar não, se de máscara, você... não adianta? você tampar se você... a câmera? Não, se você tampar a câmera, obviamente ele não vai estar tá conseguindo analisar a tua, a, tua, a tua face, né? Mas aí você tem um outro parâmetro que é levado em consideração, a quantidade de derrotas que você tem. Então, você vai ter um certo número de derrotas, fala assim, ele está chegando num ponto onde já está insatisfeito. Existe uma área na a, a data, data, data Analytics, né, que a gente conhece só na parte Data Science, que a gente só conhece na parte de desenvolvimento de software, está sendo muito utilizada na área de desenvolvimento de jogos tem várias vagas dentro de empresa que pede o cara focar no data Analytics, que é o cara que vê o comportamento do jogador analisa o comportamento do jogador quanto tempo o cara fica numa feature quanto tempo o cara passa jogando uma determinada fase para ele chegar a conclusões falou assim isso aqui tá muito difícil isso aqui está muito fácil isso aqui deveria ser isso para manter o jogador naquele ciclo over and over and over até ele ser um potencial comprador de produto e acontece cara eu achei uhum. que nunca ia comprar uma caixinha do do, do Clash Royale e já comprei várias Outra coisa, o FIFA, cara. Pra quem gosta de FIFA e joga o FIFA Ultimate Team, a galera é aficionada com aquele troço das cartas, né? De comprar carta e ter jogador lá. Você sabia que o FIFA Ultimate Team representa 65% da renda da EA? Uh, Sério? Caraca! É, é extremamente pesado, cara. A responsabilidade do, da, da contribuição do FIFA na receita da empresa, cara. E são... Uh, por isso que a galera reclamou muito da, da EA ao longo dos anos né? todo mundo falou, ah, a EA ficou muito mercenária, né? muito mercenária porque ficou óbvio agora, quem ganha é quem paga, antigamente eu vou falar pra você, até o Sim. FIFA 2014 é, até o FIFA 2014, você comprava time pratinha até 2015, eu acho que comprava time pratinha às vezes o pratinha dava pau no time de ouro porque cara, no time pratinha ali, de prata pra ouro, né? um elo só e aí tem jogadores que estão ali na sessão, estão crescendo e mandam bala hoje em dia, cara, você vai lá e compra uma, uma carta do Gullit, uma carta do Pelé, e, e, e, e você não tem como ganhar nesses caras, os caras têm força absurda, chute absurdo, passe absurdo, não é então assim, não tem como você chegar com a cartinha pratinha, montar um time de pratinha lá, porque você não tem dinheiro, você vai perder, vai perder todos os jogos, então, você olha a competição do FUT, né, que é o FIFA Ultimate Team que eles têm todo final de semana aí uh, pra gerar a final do, do FIFA, que foi semana passada, a grande final, é... Os caras, porra, os times dos caras só são times absurdos, cara. Tipo, Pelé, tem Ronaldo, Ronaldinho, é, é, Cliver, são os caras que, meu, ele é lendário, tem vários lendários, então, os caras absurdos, uhum. então, assim, não dá. Virou realmente peito em total, assim. E, cara, eu tô falando coisas aqui que eu não falaria numa entrevista em, portu... em inglês, entendeu? Porque essas coisas, claro. pra mim, seriam. É, Prejudiciais, né? Prejudiciais total, né? Porque, pô, eu sou professor e levo os caras pra lá e a gente tem relacionamento com a, com a empresa, mas eu não falaria jamais isso. Mas você fala é. pros seus é. alunos fazerem isso? Fala, faz um pay to win lá que você que vai ganhar dinheiro. É, é cara, tem, tem um professor, eu teria que procurar, eu tive um professor na Vancouver Film School que ele era responsável pela parte do sistema de monetização da, da, do FIFA, né? E, cara, o cara a aula com ele foi legal, pra mim foi interessante pra saber como funcionava isso, é, mas pra mim cortava o, o motivo, todo o motivo pelo qual eu jogo o jogo. E, e porque é muito sagaz, assim, a ideia de você... é Porque no final das contas é um produto, né, Deote? Você tem que fazer dinheiro, você tem que pagar os empregados que fazem aquele produto e tal, mas é muito difícil você balancear, né, quando é um produto que gera rentabilidade, mas não é um produto que afeta a alegria do jogador ali, né, então... Eu, eu, eu o... odeio, cara, eu quando eu tô num jogo que é pay to win, eu já... Eu, eu não gosto, assim, eu, eu não, não, não sou muito fã, eu gosto de... Assim, Fortnite foi o que você falou, eu gosto de ter, por exemplo, o Darth Vader dentro do Fortnite, eu gosto de ter a skinzinha dele, gosto. Eu, eu gostava de ter a arma diferente no Valorant, gosto também, você fica... E, esse tipo de loot box que você compra é... Eu acho que é maneiro porque é o que você falou, é uma questão de status, entre aspas, dentro do jogo. Você tá lá com um time os cara não tem a arma que você tem, é maneiro. Você tem uma arminha legal, tirar uma onda com a arminha legal que você tem. Ou com a, com a skinzinha que você tem, né? Agora, se, se eu sei que eu tô num time onde o cara tá muito melhor que eu porque ele pagou pra tá melhor que eu, ah, não, aí pra mim... Aí já é um negócio que... Não, cara, não. Você, você tem que ser bom porque você é bom, entendeu? Você não tem que ser bom porque você pagou o negócio, Entendeu? Pô, tem então um é FIFA, é... morreram o FIFA, então. Eu, eu não jogo o Ultimate Team, eu jogo só o online, que é o, o Seasons, eu só jogo o Seasons, eu não jogo o Ultimate Team não, porque é justamente desse tipo de coisa que eu não gosto, é, cara, é só pagando pra você ficar bem é. no negócio, é complicado. Ó, o Paulo Suzuki o Paulo mandou ali, ó, eu lembrei da EA que eu gosto do Dragon Age, cara, o Dragon Age é um IP da, da EA, lindo demais, a história é fantástica, eu gostei tanto do jogo... Que eu zerei com os quatro personagens, cara. Mage, Warrior, é, Archer, e aí vai, cara, os quatro personagens. E, e obviamente, o que mais me surpreendeu, né, é, o, o final do jogo, saber quem que era o filho da puta. Eu não acredito, mas eu não vou contar, porque aí eu vou tirar toda a graça de você jogar o jogo e descobrir que você tava lutando ali eu por um joguei. negócio interessante ali que você vai ter que descobrir. Eu, eu não joguei, eu não joguei. Não dá spoiler, então, que eu vou, que eu vou jogar. É então. um vou, vou jogo, jogo antigo, pega primeiro. Dragon Age mais antigo e começa a jogar as versões. É a história, cara, inacreditável. E o jogo é legal pra caramba. O jogo é muito é, legal. E, e a gente tava falando da EA. E o pessoal gosta muito de falar da EA aqui. Pessoalmente no meu chat. A gente fala da EA a galera já começa, já começa a xingar. É muito louco. E <risos> aí, a, a Paula é muito fissurada pelo The Sims, né? E The o The Sims... Sims e assim, o The Sims é o maior exemplo que você tem, que eu não diria pay to win, vai, mas a Paula ficou putaça, por exemplo, que eles lançaram uma DLC do, do, de, de Cats and Dogs, e aí eles lançaram essa DLC e depois lançaram uma outra DLC da DLC, que eles tinham que comprar a DLC que só funcionava se você comprasse outra DLC, aí você, porra, mas eu já comprei a DLC, agora eu tenho que comprar a DLC da DLC também, sabe, tipo... Nesse sentido, a galera fica um pouco puta com isso também, com a EA, né? Acho que ela força um pouco né? nessa questão, né? É, é, é o que eu falei pra você, né? Assim, eu, acho, eu, não, eu não posso dizer que a empresa perdeu a mão, né? Mas uh, tem, que, tem que ter um balanceamento entre o que o público está esperando e a rentabilidade da empresa. Então, a empresa, por exemplo, está em expansão antes do covid Cara, quando você fizer uma filmagem da para a galera ver o tamanho do complexo da EA, cara, é absurdamente grande, tem, tem campo de futebol profissional, é muito grande, assim, então... E os caras estavam em expansão ainda antes da, da, da pandemia, então eu acho que eles não estavam passando financeiramente dificuldade, né? Tava expansão física para contratar mais gente, mas, assim, é uma questão de balanceamento, cara, assim, eu acho que a empresa é realmente... Em algum ponto, perdeu um pouco a mão e tá avisando muito só o lucro, lucro, lucro, lucro, Exato. É, deixa eu só ler o, o, o, o, a bíblia que o, que o Macita mandou aqui pra gente aqui, ó. Você acha que essas receitas prontas de jogos estragam o desenvolvimento de coisas novas? Por exemplo, quando saiu o PUBG, que bombou, todos os jogos começaram a sair e serem feitos, eram de Battle Royale. E isso é bem verdade, né? Saiu o PUBG, aí veio o Apex, veio Fortnite, né? Etc. É sempre assim, eu fico órfão de coisas novas, porque todo mundo só vai seguindo as receitas prontas que viram que bombou. Um exemplo é o MMORPG. Uh, nunca mais vi um bom. Uh, todos seguem a mesma receita do WoW, até as hotkeys e desenvolvimento dos personagens são iguais. Eu tava falando disso numa live aqui outro dia, que parece que todos os jogos hoje em dia são iguais, parece que é tudo mais do mesmo, entendeu? Não, não, tem, uma, não tem uma inovação, né? Qual que é a sua visão sobre isso aí também? Ura. É complexo responder essa pergunta, mas eu diria o seguinte: a gente respondeu parte dessa pergunta no início, que é falar sobre a parte criativa hoje está vindo dos indies. A empresa grande, ela quer. Por exemplo, o PUBG era uma empresa, é uma empresa sul-coreana, né? E acho que é Blue Hole, né? O nome da empresa, que foi contratado. Que, que, na verdade, assim, o PUBG nasceu de um mod de arma, né? Do, do, do Arma 2, que foi o um cara que foi contratado por essa empresa lá na. na na Coreia do Sul, para estar tá fazendo o jogo porque eles gostaram do mod, acharam a ideia magnífica, então vão implementar que vai virar e então. tal. Aí o que acontece? O que eu comentei pra você lá no início, as empresas grandes veem uma coisa que deu certo, eles vão copiar e vão lançar e vão fazer melhor porque, é, enfim, eles já viram os erros que aquela empresa começou e, e cometeu e vai embora. Agora sim, quando você fala de... Quando você fala de jogos muito repetitivos, é, eu vou colocar essa, essa tua pergunta na mesma categoria dos filmes é muito difícil você fazer filme... Uh, você vê que é enxurrada de filme de herói que a gente está vendo agora, né? São fases, né? Que é o mercado passo. Então, existem uhum. fases criativas também no desenvolvimento de jogos. Mas se você for olhar na essência mesmo, por exemplo, na essência do desenvolvimento de jogos, vamos olhar para o first person shooter, né? Que são os FPS da vida. Os FPS são a mesma coisa. A gente desenvolve, ensina na escola a desenvolver FPS, é a mesma mecânica. Você é, seleciona uma arma... É, às vezes você nasce com aquela arma, você não pode trocar de arma, às vezes você pode pegar a arma do chão, mas você tem uma arma, o, o, o ciclo é, você tem uma arma, você atira, você recarrega e você morre. Aí você nasce, você tem uma arma, você atira, você recarrega e você morre. Então essa é a mecânica base de um FPS. Então o que acontece é, em torno disso, são a criação das histórias que compõem aquele FPS, é, da história, do, per, dos personagens que são utilizados, das skins... É, das, das, por isso a importância do feedback né dos, do, das partículas que são utilizadas e tal do cenário que foi montado é, de uma e aí o cara tenta trabalhar numa pequena diferença talvez ali de, de, de entrega né de valor por exemplo você cria um imagina só que você cria um jogo né de que é o valorante olha só que o valorante faz né valorante é um FPS, que é exatamente o que, o, na mesma pegada de Raycast, O que é Raycast? Aquele tiro que não tem física, aquele tiro que onde você está apontando a bala vai direto, né? Que é o, é o estilo do, do CS, né? Então criaram um CS com personagens mais coloridos, com uma vibra, vi, vibrância melhor, uhum. e onde esses personagens têm ultimate. Você não tem esses ultimates no, no, no, no, no, no CS, CS, né? Uhum. E da onde veio a ideia do valorante com ultimate? Foi do exagero. Do que o Overwatch fez. Por exemplo, porque o Overwatch também é o que o... o, o Overwatch também é o que o, o... O CS faz, mas os caras foram pro extremo. Ao invés de a gente fazer um sistema de tiro que, com humano, a gente vai fazer com monstros. Aí o Valorant pegou no meio termo, né? Eu vou fazer um sistema de tiros também que tem ultimate, mas com entre... É, ali, meta-humanos, né? Que são humanos Sim. com... É, é, é, humanos com poderes especiais. Beijo pra você, Gatinha. Estou numa entrevista aqui com... Você pode ir, fora? Tá bom? bom. O, então, assim. Você é, nem o que eu tava falando? Ali chegou aqui em vergonha. Você tava falando ele. Da, da, da, da diferença, né? Porque você estava falando do, do, justamente dos meta-humanos do, do, do e, Valorant, né? É, exatamente. Você perceber, é, são, é o mesmo jogo, com a mesma mecânica, só que os caras estão no, no. Você tem o extremo, né? Você tem um jogo de tiro tentando seguir um pouco a realidade, que é o CS, você tem o extremo que é usar o monstro no overwatch, e você tem ali o meta-humano que é o Metal Mano do Valorante. e você também tem o um Metal Mano no Apex, né? Só que o Apex, o, Apex, o que, que ele entrega de diferente? O Apex tem um abuso em mecânicas de pulo e, e, e magia que são utilizadas, né? Nesse sentido, né? Então, assim, uhum. é muito mais exagerado. Então, assim, é, em essência, é a mesma mecânica, só que os caras tentam fazer a mecânica, a entrega de forma diferente. Então, é muito difícil você ser criativo em jogos que nem esse, né? Então, você, geralmente, você vê os indies ali se destacando muito ali com, com, com jogos de, de uh, com histórias mais intrigantes e tal, com uma mecânica mais diferente, tem vários jogos nesse sentido que chamam muita atenção, né, então, é, essa é a minha visão a respeito disso, então é muito difícil. Show, show. Deixa eu responder a pergunta do, do Estevam, o 444 aqui. Estevam, não precisa botar em, em caps lock não, cara. e não espama não. A gente tá, a gente tá lendo a todo mundo, mas é pra, pra gente não interromper também o entrevistado. É, e, essas, e esses processos contra os loot box, o que, que tem a dizer? Eu não, não sei se eu entendi muito... M muito a pergunta, se tem gente processando as empresas pelos boxes é isso, Richard? Você sabe de alguma eu, coisa sobre eu, isso? Eu, eu já vi gente, na verdade, uh, eu já vi, na verdade, um caso contra a, bom, a empresa de futebol lá que a gente comentou, né? E, uhum. esse, e, esse, e esse caso foi o seguinte, é porque o cara se sentiu enganado no sentido de, de ele pagar um valor por um pacote, uh, ele pagar um, fazer um determinado investimento, ele achava que por ele ter feito aquele investimento ele teria que receber coisa premium. E, e a empresa não é obrigada a te dar, aquilo, o negócio é totalmente randomizado, assim, randomizado. Então esse foi o único caso, na verdade, que eu vi disso, e acho que eles mitigaram, não tem, é, não tem assim, nenhum processo judicial que eu saiba, assim, qual é na empresa de alguém reclamando por loot box e tal. É, mas se você tiver estiver se referindo a, a ser injusto, né, o sistema de loot box, aí é, é, é o que eu te falei, né, é a mecânica da empresa de, de sorteio, igual loteria, né, você nunca ganha. Sim. Sempre que ganha alguém que você nem conhece, né? Você sim, sim, ex exatamente. Eu acho, eu acho meio bizarro, né? A cara, a, o cara também comprar uma loot box e achar que porque ele comprou tem que vir uma coisa premium. É chato, é chato Vou falar que é legal você comprar e não vir premium. Não, não é legal, mas também não é. Né? Também não é o, o, o fim do mundo pro cara processar, né? A Alice tinha feito uma pergunta, não sei se a Alice tá aí ainda, mas ela tinha feito uma pergunta lá atrás, Alice. Desculpa que eu não, não consegui responder, eu queria que ela fizesse de novo, não lembro qual era a pergunta dela, eu lembro que era interessante a pergunta dela. É, mas teve, teve algumas perguntas aqui, alguém tinha comentado, acho que foi o acho que foi o Zé Carlos que perguntou, é, você podia falar um pouco mais sobre como você se tornou professor aqui no Canadá. Né? Você chegou a comentar um pouco disso no começo, né, sobre o processo de... De, de currículo, né, e tudo mais, então, Zé Carlos, depois você assiste a live do, do começo, que já, a gente já respondeu isso, né, e eu queria abrir pra gente ver as perguntas da galera também, cara, pra ver o que o pessoal tem pra perguntar, que a gente tem mais uma meia horinha de live, então eu queria, eu sempre mantenho nas três horas ali, né, Richard, pra gente manter a... A, a, a minha média também, porque depois de três horas começa a cair, aí minha média começa, começa, a, ficar, começa a ficar ruim, entendeu? Eu mantenho nas três horas. Então, galera, eu queria aproveitar esses últimos 30 minutinhos que a gente tem aqui também para responder as perguntas de vocês. Então, mandem as perguntas para é, o Richard, que o que vocês têm interesse de saber até, sobre, esse, sobre esse mundo de games, seu desenvolvimento, até sobre a vida dele aqui no Canadá. Mandem, mandem as perguntas aí no chat agora para a gente a gente começar a responder. O que falou ali que parece que a Garena foi processada recentemente também. É. Bizarro isso. Bizarro. É. Eu acho que aí, por exemplo, não é a questão, do, é, não é a questão do, do governo brasileiro ter sido reconhecido isso como jogo de azar. Acho que talvez seja isso que eles estejam se referindo, né? Porque se esse for o caso, aí tem que. É, é, aí é uma questão. Muito longa, porque tem os jogos de pôquer também, que não são regulamentados. Tem uma série de outras coisas, eu acho que não... Eu não, não sei muito sobre isso, mas acho que foi essa conversa aqui, essa é. intenção que ele tentou Pode perguntar ser. sobre, Ó, né? oh, o Davidson falou assim, tinha perguntado como que foi que você iniciou nessa área, como que você começou nessa área de tecnologia e, e foi para games. E o Kim aqui perguntou como foi o processo migratório dele. Kim, a gente já respondeu isso lá no começo da live também. A live vai ficar salva e depois vocês reassistem, tá? Mas a gente já respondeu sobre isso lá no começo. Então, se você puder falar como é que foi esse, esse início, eu não lembro se você falou sobre o início. Acho é, in... você não chegou a falar do início, como é que você entrou nessa área, como é que você chegou nisso? Sim, o, o início foi o seguinte: eu ah, sempre desenvolvi software, né? Mas sempre fui muito curioso, porque eu sempre joguei videogame, até hoje eu ainda jogo. Todo dia, na verdade, eu jogo uma partida de League, eu jogo Rainbow Six. Sempre, sempre joguei. É... E eu falei, sempre tive curiosidade para saber como é que os jogos eram feitos. Mas a gente sabe, a gente mora no Brasil. Brasil a gente se preocupa, né, Deote, em sobreviver, né? Trabalhar para pagar conta e tal. Então eu era desenvolvedor de software, trabalhava na área de TI e vai. Essa era a minha vida, chegava em casa com a cabeça frita, não tinha muito tempo. Mas toda vez que eu tinha tempo, isso começou em 2012, quando eu vi o, o, o aparecimento mais constante da Engine e da Unity, eu me interessei. Até porque a linguagem era uma linguagem que eu já mexia. Eu, não tinha, eu nem olhava para naquela época. Eu falei, ó, gostei. C Sharp, eu tô trabalhando agora com C Sharp para mexer com isso. Então em 2012 eu comecei a colocar uns uns modelos na tela comecei a colocar uns, uns bloquinhos na tela fazer mexer para lá e para cá falei achei interessante agora e comecei a entender o processo ao passar dos anos foram saindo mais vídeos mais documentação a empresa ficando mais estruturada e aí eu fui aprendendo mais sobre o desenvolvimento de jogos e tal só que eu não tinha, tinha ideia de como desenvolver um sistema mas não tinha ideia de como desenvolver um jogo que é completamente diferente os componentes são completamente diferentes então eu falei assim, pô, legal, eu vou, agora acho que para me ajudar a entender de forma completa, eu precisaria estudar isso né, de maneira formal, né? Foi quando a gente veio pro... pro Canadá, né? E a gente chegou no Canadá, eu falei assim, para estudar desenvolvimento de jogos, e eu entendi tá dando quais uma... eram todos os tá componentes envolvidos na, uh, no desenvolvimento. Tá dando, tá dando Só uma falhada. É? Acho que é... tá dando uma... Tá dando Sabe uma... por que tá dando uma falhada? Porque eu tô abrindo... É, vai parar já de afalhada a falhada, porque eu tô abrindo um jogo. Uh, tô abrindo alguns jogos aqui no Unity pra mostrar para como você pedir, só pra ter uma ideia pra galera isso. ter uma ideia de como funciona o processo de desenvolvimento. Eu ia falar isso, se você puder compartilhar a sua tela, eu, você não precisa nem mostrar, só compartilha a tela no Discord que eu consigo puxar aqui e eu abro pra galera falar. É, como eu pedi pro Hiddler já no começo, gente, eu queria que ele mostrasse um pouco do Unity, né? Como, como que é que ele, que ele trabalha, né? É, para a gente dar uma olhadinha no, no que, que ele está falando, ilustrar um pouco do que ele está falando. Antes disso, Richard, deixa eu só ver, desculpa, não era da Alice, era da Amanda pergunta. Eu queria saber como foi a aplicação para as vagas. Pode responder rapidinho, se foi somente pelo LinkedIn ou pelo site das empresas? Uh, pelas, pelas duas. Uh, geralmente, quando eu posso, eu vou direto no site da empresa. Uh, eu tenho a impressão de quando eu estou aplicando pelo LinkedIn, parece que meu currículo não chega. Não sei, é só uma impressão boba minha e tal, mas eu gosto de ir no, ver no LinkedIn a vaga, vou no site da empresa e aplico por lá. Aí, geralmente, eu tenho sempre um retorno positivo da, da, da empresa. E aí, uma resposta rápida aqui também para você. O Virote perguntou se tem alguma diferença das estratégias que você falou para as entrevistas de um emprego remoto e um emprego presencial? Tem. Uh, emprego remoto, você... Como você não está aqui, você vai ter que ter uma capacidade de convencimento de que você é confiável muito maior, né? Então, a tua capacidade de comunicação tem que ser maior. Quando você está aqui, o teu inglês não precisa ser tão refinado. Se você se o cara te faz pergunta e você responde daquela maneira meio quebrada, até às vezes meio errada e tal, é tranquilo, porque o cara tá, tá te vendo ali, tá te sentindo, ele sabe que você tá tentando ser genuíno, mas você ainda tem dificuldade de aprender a língua e você tá aprendendo ao longo do tempo. Agora, tá do lado, tanto de fora do Brasil, se você não soubesse comunicar bem, tentar vaga no emprego remoto, fica um pouco mais difícil, porque você não vai ter aquela capacidade de convencimento né, com, a, com o uso do vocabulário, aí fica. E gera uma desconfiança, né? É, infelizmente, Legal. infelizmente que eu, que eu vi aqui, eu é que os caras, por exemplo, quando olham para a Índia, né? Malásia, o Brasil, os países assim, mais distantes são considerados assim, países meio que, tipo, ó, os caras. Talvez a gente tenha sido esteja sendo hackeado, sabe? Eles Estão querendo enganar a gente, então. Meio xenofóbico, é, meio. tem uma é, questão meio xenofóbica nisso. É, meio, talvez sim, meio xenofóbico, talvez seja essa a melhor palavra e tal. É, e assim, a gente fala-se muito mal da, da Índia nesses aspectos, mas é um hub tecnológico gigantesco né, no mundo todo, né? É. E é até é até um assunto bem, bem importante se tratar, que a gente pode falar num, num outro momento, mas é um hub tecnológico gigantesco. Deixa Sim. eu só dar um... Só, antes de você mostrar a Unity, gente, Para quem chegou agora, a gente tá batendo papo com o Richard. Ele é professor de Game Development na La Salle, que é uma das maiores escolas de desenvolvimento de games, filmes e, e música no geral aqui no Canadá, uh, ele é desenvolvedor de games também há muitos anos aí, e a gente tá batendo um papo super bacana aí sobre o mundo dos games, sobre desenvolvimento, sobre a migração dele pro Canadá, ele mora aqui no Canadá também, né, e, e a gente tá batendo esse papo, então só respondendo aí o Coding aí também e mandando um salve pra Kelly, daqui a pouco a gente tá lá no RP, e Jody, okay. how you doing? Unfortunately, I can't speak English in this, this live stream, but I'll, I'll send you a message later on. <risos> e é isso, vamos dar uma olhadinha então na, no, no trabalho aí, Richard. Tá, tá com o negócio pronto aí já pra mostrar pra gente? Vamos, compartilhar a tela aqui com você então, peraí. Compartilhar a tela então, aqui são comigo. Eu, são eu coisas muito uh, simples, porque eu não tenho um jogo carregado aqui, demora muito pra carregar, mas são coisas pra galera ter uma noção de como começa o desenvolvimento, né? Somente para quem é desenvolvedor do jogo e não o artista, né? Eu não sou o artista. Então vamos dar uma olhada aí? Pode compartilhar aqui no Discord que eu vou, vou abrir aqui. Deixa só, eu deixa, deixa só colocar você de volta na, na minha tela aqui, que assim que abre ele, ele tira você da tela. Peraí. Fechou aqui. Opa, beleza. Deixa eu botar você de volta aqui, cara chat minutinho aquele negócio, como diz o Faustão né, quem sabe faz ao vivo né bicho, a gente, a gente vai arrumando a live no novo vaso aqui ó, deixa eu botar o Richard de volta e a gente vai lá para squares beleza, deixa eu só arrumar o Richard aqui também gente, que eu tinha ele no outro, no outro frame aqui, Gente, de, de, de, tudo é músico, gente. Olha aí. Um violão, é violão estresse, cara. <risos> ah, com certeza, viu? Eu queria ter uma bateria, cara, pra eu poder tirar meu estresse aqui também, mas infelizmente não, não, não rola. É. Aqui na casa não rola. É eu entrar, a bateria entrar, a Paula sai. <risos> Nem eletrônica? Tá ah, não. Eletrônica tem que ir, Eletrônica rolaria. Eu também quero Bom, você está na, tá na tela, Richard. Faz faz teu, faz teu show aí, cara. Ah, beleza. Então, isso aqui, por exemplo, é, remonta muito a estratégia que eu estava comentando com vocês sobre prototipagem, né? Então, como você vai construir a física das coisas e tal. Então, se eu aperto o do play aqui, por exemplo, nessa cena, lógico que a gente não tem nenhuma questão é, visual aqui que seja apelativa para o usuário ver, né? Mas... Olha só que interessante, aqui a gente tem um personagem né, que se move para lá e para cá e tal, etc. O objetivo dessa cena aqui é ter implementado uh, essa, essa corda aqui, que, que ela, ela, ela vai ser utilizada, por exemplo, no jogo em vários, vários aspectos do jogo. E essa corda, por exemplo, ela vai receber uma textura, vai receber toda uma questão visual. E ela pode ser também utilizada como ponte. Olha como ela reage à física do personagem, olha só. Você pula, ela quica, então você vai andando, olha só como ela responde ao personagem. Então a construção dessas... Dessas coisas é o trabalho do, do, do desenvolvedor, o gameplay engineer, né? o cara que vai fazer a parte de gameplay. Então eu vou dar play aqui, por exemplo, só para pausar, e aí eu vou puxar essa corda. Você vê que é um sistema teoricamente relativamente complexo, são vários pontos linkados um ao outro. Eu posso pegar esse ponto aqui, trazer para cima. A gente transformou isso numa ponte. Eu posso tirar o vínculo é, o vínculo externo dessa, dessa ponte, o last hang, last segment. Você poderia. A gente poderia tirar esse último segmento aqui e dar um play. Isso aqui viraria, de fato, ó, uma corda. E olha como ela responde a, a, a essa corda, a, a reação do personagem. Você pula, ela responde como se fosse uma roupa. Então é assim que você vê aquelas, aqueles panos, quando você pula por cima e vê a reação. E isso, pessoal, é muito difícil de fazer. É muito trabalho para você ter essa naturalidade. É fórmulas e fórmulas de matemática. É, que você precisa olhar e tal. Já tem muita coisa estabelecida no mercado, né? Você vai, como é que você constrói isso, né? Para você ter essa naturalidade. Construir mecânicas para jogo hoje em dia é muito simples, porque as engines praticamente fazem um trabalho para você. Agora o que a gente chama que é dar o fio, que é aquilo, aquela mecânica que você construiu, que é o fio que precisa de fato é o que mais demora, dar esse tweak de tá assim, ó, é gostoso de você é, brincar nesse sentido, né? Isso aqui é, uma... é um negócio natural. É, deixar mais natural. Isso é muito difícil, então requer muitas iterações e tal. Isso é um exemplo, isso aqui é um outro exemplo aqui, já mais focado na atmosfera do cenário. Por exemplo, com um jogo 2D, é, isso aqui é para é demonstrar mais ou menos o que seria o cenário aqui, né? Então deixa eu colocar até no Maximize On Play para a galera ver um pouquinho melhor. Então, infelizmente não dá para vocês ouvirem um som e tal, é, mas você vê, ó, tipo. Olha só, aqui você tem aqui uns vagalumes, aqui se mexendo, você tem uns, uns grilos aqui, tipo, saindo som aqui que não dá. Mas eu vou me movimentando na floresta, ó, passando por detrás e olha a câmera, olha a movimentação do parallax lá atrás. Aí você monta essas cenas aqui para ver como é que ficaria o, o, a ideia do personagem. E o que tá faltando aqui é o personagem, os, at, os, os atores, os... Os, e isso aqui é pra você dar, agora assim, tipo, você pega isso aqui e fala Nossa, agora tem um fio que eu queria, assim, de cena Era essa cena spooky é, na floresta que eu gostaria e tá? Agora eu vou começar a adicionar os ativos, os obstáculos e tá? É uma outra parte de interação Agora esse próximo vídeo, que eu, esse próximo jogo que eu vou mostrar aqui dentro da Unity Ele mostra já um pouquinho mais desses elementos já Com as questões visuais já mais colocadas em, em, em, em, em ação Se eu voltar pra cá, na cena, aí você vendo é assim, ó Desse jeito que você está vendo um monte de imagem grudada uma na outra. Isso para o jogo 2D, obviamente. Onde você tem animações e pontos de luz. Ou todos esses pontos aqui são pontos de luz estratégicos. Onde você tá, é, tem que posicionar para dar o efeito e iluminação que você gostaria. Então existe um trabalho de iluminação. Né, que, que é a mesma, O pensamento quando você atirar uma foto. né Então quando você dá o play nisso, o trabalho final é... É a composição de tudo aquilo que a gente acabou de mostrar, que é a mecânica, o Muito personagem, o som de câmera, e esse aqui é o, a, a mais ou menos a ideia do jogo. Então assim, você tem a, as árvores aqui balançando, aqui já é a história do jogo sendo contada. Eu vou andando, olha a câmera se aproximando nela, ó, no close dela, pode ver que a animação não está tão legal, a perna dela está meio manca ali, é porque eu, eu dei mancada aí, eu preciso ajeitar essa animação. Legal. Mas ela, você já vai andando, tem um som maneiro, e aí ela vai até aqui, a, a, a essa área aqui, e aí ela vai descobrir um objeto, um artefato, né? Que vai dar para ela o poder. Aí olha a importância do feedback na tela, olha a partícula te envolvendo. E aí muda o cenário, isso muda, isso do, do, do, do dia para noite, e agora com esse com essa poder na mão, ela consegue falar com os bichos da floresta, então isso aí já é história sendo contada através da mecânica, né? Ela, ela já consegue passar por aqui e ver animais que, elas não consegu, que ela não conseguia ver. Agora, por exemplo, com esse cetro, ela passa aqui, olha só, ela vê um animal que ela não conseguia ver. São os, monstros, os bichos da floresta que vão ajudar ela na jornada dela. Isso aí já vai. Isso é você que desenhou. Oi? Não, isso é. você ativos. que desenhou? Não, esses são ativos já. São os ativos prontos que eu só vou. A gente só vai colocando dentro do centauro e montando. É, então, assim, isso é para dar uma ideia. Isso é para dar uma ideia de que. É, de, agora a gente fez aquela junção, a gente já tem um personagem a gente já tem movimentação, tem animação e tem os atores, né? aí você já começa a contar uma história do que seria o jogo, e aí obviamente você não está ouvindo o som, mas se você estivesse ouvindo o som você ia ver que magnífico o som era dessa ela pisando na grama, o barulho da grama, do retorno, não está tá sendo tão apelativo quanto está sendo para mim por causa do som então isso que é o desenvolvimento de jogos, para chegar nesse ponto pessoal, é, demorou muito, porque é, mecânica é, é mecânica, é história, é atores, é montagem do cenário, iluminação. Então, é muita coisa, muita gente metendo a mão no mesmo projeto para fazer ele, ele chegar na tua mão aí, fantástico. tem então, quando se você, você chega... Se... Só, só, um, só, só uma coisa, se você compartilhar o, o aplicativo e não a tela, a gente ouve o som, tá? O aplicativo e não a tela? Vamos lá, deixa eu ver. É, assim. se você der, tem, tem uma opção aí de share application, alguma coisa assim, se você fizer pela application, a gente vê a tela, a gente ouve o som. Legal, vamos ver isso aqui, então. Mas, gente, fantástico, né, chat? Fantástico. Eu, eu fico apaixonado, eu vejo negócios, eu fico apaixonado, cara. Parece que o som tava meio que saindo, não, é a minha música de fundo, gente. Eu vou, eu vou até pausar a minha música de fundo. Pra... Ele não aparece, não se tá bom, mas, aparece streaming channel, tá bloqueado, por exemplo. Quando eu vou bloquear, quando eu vou... É... Compartilhar essa tela do aplicativo exclusivamente ó, Ele me aparece aqui Tipo uma telinha do som meio bloqueado. Acho que você tem que desbloquear, eu dar uma olhada Deixa eu Ver Vê se você aqui. consegue desbloquear Vamos lá é, Aqui não, ó, stream volume Ah, a gente tá ouvindo o som agora Agora a gente tá ouvindo o som Então olha só que imersão, olha qual que é a importância É legal porque a gente faz até o Até um, a, até a ideia da, da, da, da imersão Que o som dá, da importância do som pro jogo, né? Então é, dá uma vai... puta diferença. Eu tô, eu tô ouvindo o som vindo da direita pra esquerda, por exemplo. Isso. E agora, olha só, quando ela vai pegar aquele portal ali, né? Ela vai pegar aquele, aquele cetro que vai dar visão pra ela no, nas outras... Ela... Você viu quando ela chega, já tem uma atmosfera diferente de caverna? Sim, e aí ela sim, segurar totalmente o som. Outro é outro esquema, né? É, não, o som faz toda a diferença. É, o som faz, faz toda muita a diferença. diferença. Então assim, então esses pequenos, esses pequenos detalhes, quando você joga o jogo pela primeira vez, assim, você joga um jogo, geralmente a gente não tem, não tende a prestar atenção nesses detalhes aidióticos. É mas quando você é, começa a, a entender o que são os componentes envolvidos no de jogos, assim, você dá muito mais valor até jogos que você não está acostumado a jogar. Porque você sabe o trabalho que deu e fala, deixa eu me apreciar o que, que esses caras tentaram construir aqui, sabe? Aí você começa a dar mais é, valor. Tipo aquele cara que tá começando a tomar café agora e não, não, não gosta de café, só gosta de café com açúcar. Aí aos Sou poucos eu. ele vai deixando açúcar, vai sentindo o gosto do café ele percebe que existem vários tipos de café com gostos diferentes. Então é mais ou menos o um processo do, do jogo nesse sentido. Exato. Beleza? Cara, fantástico bicho, fantástico, fantástico mesmo. Assim, é, eu, tô, eu tenho certeza que o do, do chat tá do mesmo jeito que eu, assim, cara, é, é uma, uma experiência totalmente diferente, né, do que a gente tá, do que a gente tá acostumado. Deixa eu, deixa eu devolver você aqui pra live, cara, peraí, que quando, quando para de streamar também sai a sua, a, sua, a sua cara aqui, cara, peraí, deixa eu, deixa eu devolver você aqui. Espera aí, gente, o convidado tá voltando. Pelo... Antigamente o pessoal falava que a minha live era live de configuração, mas agora, gente, eu já tô fazendo a configuração sem vocês verem, o negócio já volta, já volta certo, entendeu? A gente vai melhorando nessas né, coisas. <risos> então, cara, eu queria agradecer, não tenho nem palavras, cara, para agradecer a aula que você deu aqui pra gente hoje, acho que foi super bacana. É, espero que a gente consiga trazer também os seus conhecidos aí pra para vir aqui trocar uma ideia com a gente, cara, bater um papo. Acho que o pessoal da live deve ter gostado muito aqui também disso. E, e é isso, cara. Queria agradecer demais a presença. Parabéns pelo trabalho. E, e é isso. Pô, valeu, valeu pelo espaço aí. Eu, eu curti demais também conversar contigo, conversar com tua galera aí também. E a gente tá aí. Eu, eu sempre, eu, eu falei para você, eu falo pros os outros brasileiros que acabam... É, procurando a gente e tal, a, a gente está totalmente aberto para ajudar, cara. E assim, a galera tem você como profissional é, para ajudar os caras a virem para cá. Pode contar comigo também que eu ajudo a, a esses caras se recolocarem no mercado, que acho que é o próximo desafio depois de você ter imigrado, né? Como é que eu trabalho agora para trazer ainda para casa e entender um pouco do mercado, se acomodar no Canadá, que sim, imigrar né? para um outro país não é fácil, né? Então, assim, tem muito impacto. Então, valeu pela oportunidade aí, curti demais, eu sei que eu sou prolixo pra caramba, eu falo pra cacete, mas... É nada, foi ótimo, <risos> foi, foi ótimo. E eu vou pedir para pro Davidson colocar aí de novo a, a, o canal da Twitch aqui do Richard. É, o Richard faz lives também aí, ele faz lives de programação, fala bastante sobre esse tipo de tópico na live dele também. Então, se vocês quiserem ver mais o Richard, acompanhar mais ele, é só seguir lá na Twitch também, e underline Akira, né, o Davidson vai colocar aí no chat pra vocês. E é isso, cara. Obrigado novamente, Richard, pela sua presença. Gostei muito, cara. O papo foi muito legal. E a gente se vê, então, numa próxima live, né, pessoal? Se vê, pô. Agradeço demais. Pô, você falou do Fred Mascarenhas, é o comediante? Aquele cara do stand-up comedy? É, ele mesmo. Ele é o dono do servidor que eu jogo. Ele é dono do servidor, o Fred Mascarenhas? É, ele é dono do servidor que eu jogo, cara. É por isso que é, a, a cidade chama Mascarenhas. E eu, eu tô mandando a raid pra ele agora, lá. Ele tá jogando agora. <risos> que legal, cara. Eu vou, vou, eu vou olhar. Valeu, pessoal. Bom, obrigado, Deote. Te cuido, uma Boa noite pra você e boa noite, pessoal, no Brasil também. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite pra vocês. Um beijo. Até a próxima live, meus queridos. É nóis.